Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou agora aqui com a Fabiana aqui do Jardim Conceição, Conceição aqui na Avenida Anhanguera. Fabiana, relata para nós aí qual é o motivo de nós estar vindo aqui fazer essa matéria até que você comentou conosco, sobre o que que é? Tá, é, boa tarde. Bom dia, né? É, bom dia, né? Uhum. Eu já estou pensando, já tenho a armação, é... mas tudo bem. É, a minha reclamação é que ninguém toma providência, a rua... É estreita. É estreita. Né? E os caminhões de porte grande, eles vêm derrubando todos os nossos fios. Certo. Então, ver, na segunda-feira Vou mostrar caminhão, aqui. Isso. Derrubou aqui, derrubou. É. Pode ir falando aqui então, conosco. Essa, esse fio aqui não é da, da Vivo, Parece que ele é da Claro, da empresa Claro. É. Né? E olha, isso daqui dá para enroscar o rosto aqui, é viu? A aviação aqui é da Claro, parece que o pessoal do prédio já ligou é. e até agora no, no de é que você não tomou de é presidência ainda. Aqui os caminhos estão falando, estão voltando de ré. Está voltando de ré? Voltando de ré com a rua, e a rua é estreita. E a Defesa Civil já veio aqui? Então eu não sei. Secretaria que... de Trânsito, Defesa Civil, você combinada. entrou em contato com eles? Então parece do prédio entrou. Entrou em contato? É, eu, agora eu não vi quem colocou essas essa faixinhas aí, né? Ah, essas Mas... faixas aqui, vamos mostrar um pouquinho mais, ó. Está praticamente aqui, ó, se passar o um motociclista aqui, corre o risco... Só não é arame, né? Mas caminhões não passam nesse local eles aqui, né? Voltando, eles estão voltando de ré para trás. Aliás, quantos dias faz que está havendo essa situação aí? Foi segunda-feira. Segunda, hoje é, é quinta, era quatro 11, dias. Era, acho que era por volta de umas 11 h 30 por aí. Tá. Então fica aqui o alerta aí pro Secretaria de Trânsito e Defesa Civil que possa vir aqui na Avenida Anhanguera com a Sim. rua. José Martins. José Martins? Isso. Para averiguar essa fiação aqui, que está praticamente aqui, ó. A, a dois metros, três metro e vinte aqui de altura, é né? Se passar um ônibus aqui, rosca, caminhões, caminhões nem se fala. Dando, a, dando, dando a ré para voltar de novo. E a rua é estreita. Aliás, já que você está falando que está dando a ré para voltar, e como que funciona aqui? Me mostra também aqui, nesse então, outro ponto. Aqui é duas mãos, né? É duas mãos? Duas mãos mas quem não conhece, vamos vou mostrar aqui então, ó, pra quem sai daqui aqui é duas mãos, isso. uma vai, a outra vem, isso qual que é o assunto aqui? Então, um assunto também é isso, porque tá entrando o caminhão de porte grande, certo pra dezembro, acho que é pra pegar a Avenida Nova, né sei, e, e tem essa árvore também, hum, pra quem vem aqui na mão dupla, olha realmente vai ter que desviar e acabar pegando o outro pode, veículo, pode ó, carro do meu vizinho. Aqui eu faz de conta, aqui. conta que eu sou um veículo. Olha só. Vou passar por tudo isso daqui. E olha só para você ver, olha aqui. Pode entrar aqui de novo? Ah, vamos, né? Olha aqui como está a situação. Certo. E o meio ambiente? Já entrou em contato com ele também, a olha, defesa civil? Eu, eu já conversei com o nome que Antônio Carlos Certo Então, ele uma vez ele veio aqui Eu pedi pra ele tomar uma providência Ele veio, olhou Mas já, eu acho que já faz mais ou menos Uns cinco meses já E até agora não tomou a providência É, foi o que eu Porque falei eu aproveitei o que ele tava vendo Uma outra árvore ali Aí eu pedi pra ele ver essa Até agora não Olha, eu lamento em falar Mas não tá nada programado Mas... É. Eu acabei de falar com o morador do Zabani é. e ele citou a mesma pessoa, mas é. às vezes não depende dele. É, né? Depende de outras então, pessoas. É, Até que... porque essa pessoa é técnica, é um é. engenheiro ah, técnico entendi. e profissional. É. Se dependesse dele, é. a cidade estaria uma maravilha. maravilha né? Mas infelizmente não depende dele, é, então... depende de outros é, não, políticos. Então eu estou falando para você que certo. pelo nome da pessoa, né? Eu Perfeito. Imaginei que. Mas aí ele veio e falou que. Olha. Que até hoje. É, né? realmente essa, essa, praticamente tem que arrancar toda essa, é, esses galhos aqui. Já que é mão dupla, olha só, olha, e já teve carro de enroscar aqui? Sim, o meu mesmo, se tiver o carro do vizinho aqui, eu tenho que jogar aqui, filho. O é. carro tá todo riscado por causa disso, É. é. E uma outra reclamação também aproveitando... A senhora chegou a fazer protocolo dessas árvores também? Sim, das apesar das que áreas. é uma área pública, né? É. Mas aqui, ó, essa faixa aqui, eu não, não escondo, não, não, eu não falo, eu falo a verdade, não é crime. Essa aqui, você pode ver, às vezes para carro tudo aqui, é. né? É, às vezes meu, o vizinho para um caminhão aqui, mas eu aviso a guarda, a guarda vem, é, é, pede para ele tirar, não tá parando mais. Você pode ver, ela está mal sinalizada. Exatamente. Né? Uhum. Então, quem, quem não conhece aqui, que sabe que é mão dupla, eles entram aqui. Hum, complicado, tempo, hein? a noite é muito escuro, por causa do poste, ela, as árvores, tá tampando tudo Bom, aí. Bom, já que a senhora aproveitou aqui o feedback, vamos mostrar também que a iluminação aqui, ó, é. ela está iluminando a árvore, né, e não a rua. Isso. Mas que fica a dica aí também... O portal SB Notícia está aqui para ajudá-los né? e mostrar os problemas que existem e precisa resolver. Aí vai mais aquele alerta: vereadores, coloca seus assessores para a rua para mostrar o que precisa ser feito e, e que o prefeito possa ver também com mais. ter uma sensibilidade maior pelo povo e que possa resolver essa situação. Aqui realmente vai ficar um breu neste local aqui, né, Fabiana? Então, aí o que está que acontecendo? Aí os caminhões de porte grande, eles estão pegando tudo aqui. E quem vem, é. eles estão entrando contra mão. Ou quem vem de lá, perigoso bater de frente, né? Perfeito. Então, já. Eu, esse aí eu vou falar a verdade, faz. Já é o terceiro mandado do, da pessoa, eu não vou falar o nome dela. Perfeito. Mas faz 11 anos que eu espero ele. Colocar, eu conheço por Tartaruguinha Agora eu não sei como que é Pra clarear, quando bater o farol é. A pessoa vê que tem duas mãos vindo aqui, né? Certo Porque tá meio complicado, porque você vem Aí quem não conhece, entra com tudo aqui Olha, até agora, até hoje Eu não sabia que era mão Dupla, aqui é pra dupla. mim era só mão única Não, é tá? dupla Eu acho que eles também, todo mundo pensa isso Mas não é o que acontece É, e, e o fato disso daí é que o motorista pode andar Do lado esquerdo, achando que é mão única isso. Até porque Quem vem daqui, ó Acha que é mão única Mas na verdade, como diz a, a Fabiana, isso. é mão dupla. mão dupla É, fiquei surpreso Com isso daí é, então Aí, pai, 11 anos que eu pedi pra eles Ajeitar aqui é. Né? Eu sou uma cidadã Mas você tá chegou a fazer protocolo disso Não, daí? eu falei com o próprio pessoa mesmo vou indicar, não vou falar Porque oh, já faz 11 anos já, mesmo. Olha, então vai uma dica aqui tá. Tenta fazer protocolo que se torna oficial Porque é, telefone né? extravia muito Não chega a pessoa eu, eu, que eu falei, quer para chegar falei, Eu falei com a pessoa certa falou. Aí a pessoa falou que ia vir aqui Há 11 anos atrás é. Aí veio uma equipe aqui Falou que voltava na parte da tarde Isso, já faz 11 anos 11 anos. É, faz 11 anos. Não é 11 meses, não. É 11 anos que eu tô esperando eles ajeitar aqui. Você pode ver, ó. Se e pedir, aqui, né? eu fiquei preocupado porque aqui é mão dupla e essa árvore, ela toma então, toda a visibilidade, ó. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Vai aí para as autoridades que possa fazer algo para ajudar a população. E o Portal SB Notícias, você sabe que acompanha e mostra, né, o que tem que ser feito para a cidade. Não estamos aqui para fazer picuinha ou política. Nós vamos aonde os moradores Isso. querem. Né? Olha, para você ver, se dia, se de dia é complicado de ver, imagine quem não conhece e quando tem bastante carro aqui, como que fica? Certo. Como então, que é o já... movimento à noite aqui? À noite é movimentado, é mais caminhão. Quando ele sai da Avenida Nova, que vai para entrar... Então ali, ele, ele vai... vem, entra aqui para sair aqui. E aquela fiação ali, já passar um caminhão ali, acaba sendo é, então, um problema, eu, né? como eu estou escutando o barulho do caminhão, aí eu saio. Aí eu, eu já pego até o, o tablet já para filmar a placa Porque eu estou cansada de ficar ligando e ele estourar meu, meu fio, né? Já aconteceu de estourar alguma vez a fiação Sim, aí? Sim, pode ver que agora eles estão bem alto que eu pedi para eles erguerem o máximo que puder. Aliás, e qual é o período disso daí? De final de semana, meio da semana, sábado é, não, e domingo? A semana. E qual é o tempo que você chegou a ficar já até sem energia elétrica aqui? Ah, umas seis horas por aí. Seis por horas. Tempo, horas por aí. Tá. Eu vou mostrar mais um momento aqui. Tá, Joia. Porque eu fiquei aqui abismado, eu não sabia que era... Mão dupla aqui, é. para quem sai da Avenida Ianguera, Isso. pode sair aqui pelo Jardim Conceição. É. Então fica aqui o registro mais uma vez de alerta aí, e que a prefeitura possa rever aqui ou cobrar dos responsáveis por essa fiação aqui que está deste jeito aqui, ó. Fica conosco aí, mais uma vez pelo portal SB Notícias. Estamos aí para apoiar a prefeitura e mostrar os problemas para que ela possa ver sanar. E olha, eu estou aqui, 1,80m, 2,70m aqui ó. Olha o fio onde está aqui. Está fora da realidade. Porque aqui trabalha com o comércio, não é. dá pra ficar, porque a gente não prejudica ninguém, né? Aí é. os caminhoneiros vêm, eles vão, vão tirando os fios e vão embora. Aliás, você comentou também que eles sobem na calçada? Eles estão subindo aqui, ó. para evitar, tá vendo? Tem eles te cortar por aqui, é. eles não batem no fio. Certo, então é. eles têm que cortar diagonal aqui. Isso. Então ele sobe aqui por esta calçada aqui, ó. Isso. Então vai aí para a Secretaria de Trânsito, que possa vir Sim. averiguar isso daqui. De repente pode acabar atropelando alguém também, né? Isso. Já que ele usa metade da calçada, pode estourar encanamento Isso. e gerar problema para o Dai também. Também. Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano.